Olá malta, bem-vindos à aula 2 de princípios de programação em C e C Sharp. Esta aula vai ser para continuarmos a ver as variáveis, a declaração de variáveis em C e C Sharp. Malta, eu já estive a editar a legendas do primeiro vídeo e uma das coisas que eu deparei-me com a falta dela é a necessidade de nós desenvolvermos algoritmos, ok? Vai ser importante sabermos, por exemplo, nós não sabemos okay, nós não sabemos como por exemplo declarar um inteiro num algoritmo ok? Um caractere, uma variável, não sabemos declarar uma variável, não sabemos como se representa em termos de fluxograma um, um if, um, um switch, ok? Os algoritmos são importantes. Os algoritmos são importantes e uh, é com eles que conseguimos fazer código eficiente. E uh, é com eles que conseguimos planear todo o nosso código. E portanto, eu vou começar a dar algoritmos já a partir da próxima aula e a propor exercícios para vocês também uh, terem exercícios, não é? No final das aulas, irei resolver os exercícios também de algoritmos. Bom, estes são os tipos de dados em si, eu não tinha isto completo. Temos como tipos de dados permitidos o inteiro, o char, o caractere, float e double, que eu ainda não consegui pôr os exemplos a trabalhar bem com o float e com o double, que servem para representar números de bíblia flutuante. Temos um array de caracteres, um array de caracteres permite-nos como o próprio nome diz, uma cadeia de caracteres ou um array de caracteres permite-nos guardar vários caracteres. Ok? É no fundo o mesmo do, do string C Sharp Sendo que o caractere barra zero no C, indica Portanto, é o caractere que ocupa a última posição do array. É o caractere que ocupa a última posição do array, atenção. E é o caractere que indica o fim da frase. Daquela frase que está guardada naquele array, ok? O booleano não, existi, não existe em C, ok? Uh, ou começou por não existir em C, melhor dizendo. Uh, agora, nas versões mais recentes, já existe um novo tipo de dados em C. Que requer o uso obrigatório da Library Standard Boo. Este é Sharp. Dados permitidos Inteiro, Carter, Float e Double para a representação de números de vírgula número flutuante, e String para, para escrever texto. Ok, e uma string poderia ser, por exemplo, Braga é a melhor cidade de Portugal. Isso é um país muito bonito, ok? Podia ser dois tipos de strings e booleano. Bull para trabalhar com true e false. E uh, é por aqui. Isto já vimos. Declaração de variáveis. Uh, não sei se cheguei a fazer este exemplo. Este exemplo. Uh, era para calcular a temperatura em celsius Ou seja, eu deveria pedir uma temperatura em... Fahrenheit? Fahrenheit, ok? Fahrenheit. E deveria devolver uma temperatura em graus celsius Se não fiz, nós vamos fazer isto mais tarde Eu acho que apresentei o desafio Que era, como podemos ver uma temperatura associar essa temperatura à variável far e proceder ao cálculo da temperatura em Celsius Variáveis aí, portanto esta é a aula 2, este é o primeiro exemplo variáveis de c e C sharp temos novamente aqui dois números inteiros quero vocês reparem, podem reparar que eu já estou incluído a biblioteca standard bull. quero um resultado em booleano não é? um resultado do tipo booleano e dou, dou uma opção de resposta ou TRUE ou FALSO se for TRUE ele vai me dizer que o resultado é FALSO Porquê? porque? porque estou a dizer que o número 1 um começa com 0 e depois é incrementado em 10 é? números ou seja, o número 1 um fica 10 e o número 2 é igual ao número 1 um, menos 3, ou seja, o número 2 é 7. É 10 menos 3 que é 7. E portanto, se me disserem 10 uh, é menor que 7, é mentira, ok? Portanto, se me disserem verdadeiro, eu digo é falso. Respondeu como sendo verdade, mas a afirmação é falso. Se se ocultar, ok? Se então, eu na resposta, a afirmação é verdadeira. Resulta igual a true. Vamos fazer este exemplo malta Codeblox, olha o, o exemplo até está aqui Por acaso tenha feito agora antes de começar a aula Preparei esta aula à última da hora Então eu vou começar eu vou pegar isto tudo e vou começar de novo Int número 1 número ok bolo resulto e agora declaramos uma cadeia de caracteres declaramos uma cadeia de cartés com uh, op eu chamo op a opção ok isto é a opção isto é o resultado em booleano isto é o número 1 um e o número 2 Número 1 é 0. O número 2, eu não sei qual é que é o número 2. O número 1 incrementa 10 unidades, 10 números. Ok? Passa a ser 10. Exatamente. E o número 2 é igual ao número 1 menos 3. Sendo 3, Um capa. O K em matemática é uma constante, ok? Uh, 3 é uma constante. Print uh, F: Porcentagem de a. Isto é uma pergunta retórica. É, é melhor que porcentagem de a? Ou seja, 10 é menor que 7. Uh, mentira, ok. Exatamente. Scan F. Malta, %S. Vamos dizer aqui true ou uh, false. %S E ópia. Malta, a tal situação que eu referi há um bocado. Aqui na, na cadeia cara se é true Ok Vai ficar true Barra zero Vai ficar exatamente isto no carater, malta. No, car no caraté No array Vai ficar exatamente isto 5 caracteres, ok? O barra zero conta como um único caractere. Só por curiosidade, nós daqui a algumas aulas vamos, vamos ver arrays, mas só por curiosidade, onde, onde é que qual se, Melhor, peço desculpa. Qual será o número porque começa a array? Ou seja, qual será o primeiro índice do array? Do, do Será que é a OP1? Ou será que é OP0? Esta rei tem 10 posições, ok? Tem 10. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ou 10 menos 1 Ou seja, 0 a 9 Fica para pensarem Fiquei para pensarem, eu não vou dar isto nesta aula, porque isto não é teoria para esta aula Isto é Arrays Ok Mais à frente vamos ver isto ou Seja se um Array começa na posição 0 ou se começa na posição 1 um. Número 2, número menos 3, ok uhum. Agora vou passar a usar aqui uma função de comparação Malta Atenção aqui Sempre que vocês quiserem comparar strings tem que ser com strcomp Ok? Esta funçãozinha aqui strcomp Por exemplo imagina que a minha pergunta era qual é que é o teu nome? Ou melhor qual é que é o nome do atores, PTO que participa no filme Y, malta. E vocês tinham o um nome guardado numa variável, ok? Num, se fosse C no num string, numa string, se fosse no num, num C, num, carité, num, num array de caracteres, ok? Vocês tinham o um nome guardado lá e perguntavam ao, ao tipo ou a alguém que ia usar o programa: qual é que é o nome? Qual é que é o nome de. do senhor? E depois tinha que comparar, ok? Ou seja. Moral da história. Op. True. Se aqui é estiver é um bradeiro, isto tem que dar zero. Ok? Dá zero e isto confirma-se. Se não dá um e devolve falso. Ou seja, se aqui tiver falso. Se golpe for falso e uh, tiver aqui uma, uma opção true isto dá um. Caso estes. Estes dois parâmetros uh, façam match. Fazer match em português. Uh, isto é uma expressão inglesa. Match fazer match é, é combinar, ok? Caso estas duas expressões combinem tudo, tudo isto tem que dar zero ou seja se forem iguais a zero faz alguma coisa outra maneira de fazer isto era dizer se forem igual a um faz outra coisa Num, ou se for de zero ok está um bocadinho embaralhado mas isto isto para a frente isto vai, vai melhorar e nós vamos entender isto tudo. Até porque a aula seguinte é já sobre os ifs. Okay? Eu estou a fazer aqui um if. Não é para assustar muito. A aula seguinte é já sobre, sobre os ifs. Okay? Estruturas condicionais if e switch. Será a aula 3. Se as espações combinarem Se for igual a zero Eu esse copo daqui que o quarto não aqui, merda. E eu quero aqui espaço para meter consola. Anda, meu gandinha! Anda, ah. meu gandinha! Vai ser coisa a moner, talvez. Quero espaço para meter consolo aqui mesmo. Onde vai Onde vai volta peço desculpa por este lapso peço desculpa por este lapso não queria aqui tentar estragar o vídeo a gravação da aula ou seja Agora foi o motor que me bloqueou. Estou tramado agramado. Anda lá desbloqueia. Ai ah, não posso acreditar. Fechou-me o code blocks. Ah, ok está aqui. Comparação do se der 0, então faz match. Se der... Se der... Ou... Oh, não faz match, ok? Faz match neste caso do... Do tru. seja resulta que deve ser falso e eu devo escrever respondeu como sendo verdade mas a afirmação é falsa, ok Eu comecei a verdade, mas a afirmação é falsa. Ok. Malta eu quero filtrar agora apenas se, se a minha comparação foi falsa. Portanto eu tenho que fazer um else if. Se for true. Ok. Responde-me isto. Mas não pode ser agora, agora. Ou é uma ou é uma pessoa ou é outra. Okay. Não pode ser A, B e C. Ou TRUE, falso e, e falso, ok. Portanto tem que ser, tem que fazer aqui outro else if. Comparação da, da string não é? Se a minha op foi falsa, se isto fazia match. Então escrevo RESULT TRUE Indico o RESULT TRUE E digo que acertou na resposta Acertou na resposta Ok Estar o código ah, Está aqui um erro Número 1 número 10 um. okay. é menor que 7 True Respondeu a conhecer verdade mas a afirmação é falso outra vez o programa. 10 é menor que 7? Falso. acertando a resposta. Malta, primeiro exemplo contendo variáveis booleanas e uma cadeia de caracteres. Ou melhor, uma variável booleana e uma cadeia de caracteres. Opa mal estou aqui a gravar -se sem, querer, sem querer estar a acontecer aqui coisas que eu não quero que aconteçam oh, já, estava, já estou longe demais Este foi o exemplo que vimos talvez percebem a implementação do mesmo exemplo em C-Sharp Monadevelop Este é o exemplo seguinte que nós vamos ver é o exemplo 2, ok? Já apaguei. Malta, temos dois números. Eu acho que nunca referi isto nas variáveis, malta. No C Sharp, quando vocês, por exemplo, declaram variáveis em de C Sharp. A primeira palavra deve ser escrita com minúscula, ok? Número Neste caso estou a dizer primeiro número segundo número. Número 1 um e 2. E portanto o 1 um deve começar com maiúscula e o 2 com minúscula. Por exemplo se eu acesse aqui String Primeiro nome Segundo nome esta declaração não obedece aos princípios do c ok? Porque primeiro está bem declarado, o segundo também está bem declarado. O nome, o N começa com maiúscula. E o N começa com maiúscula, ok? E sempre por aí fora, se agora continuasse aqui, se aqui chegasse aqui e dissesse outra palavra, nome X, esta palavra tem que começar com maiúscula, ok? Cuidado que não nos deixar de podemos fazer isto. É uma regra, um princípio é seguir, ok? É o um princípio a seguir. Boa resposta. String ans tem o número 2 que ele não, não me diz nada tem aqui uma string já declara, declarada vou fazer o primeiro console right line console right line uh, responda a seguinte pergunta barra N Fazer rightline eu vou dizer aqui barra n é exatamente o mesmo. Portanto como eu fiz right line e disse aqui barra n eu tirei o line para, para ele mudar duas, duas câmeras de linha ou seja para ele só mudar uma que senão ia mudar duas console Percentagem uh, de oh, A geneira isto é em C, porcentagem de A só é usado no C0E menor que um. Esta é a pergunta, está formulada. Número um, número dois. Ok. aqui. Agora eu vou dizer que anse e vou perguntar que tipos de valores pode levar a ANSE? Quaisquer uns, certos, certo? Uma string pode ter lá dentro inteiros, uh, pode ter cartéis. Cartéis especiais, com assentos, sem assentos, ok? Qualquer tipo de valor. Portanto, a ANSE eu vou dizer que é com sol. Eu tenho que ler do teclado, ok? Console line uh, para stream Está bom. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Se for true, tenho que dizer que o resultado é falso, ok? E FRANCE é TRUE Comparação de strings okay? É assim que se fazem em C. Tem aqui uma variável do tipo string Que tem um texto lá dentro Bradeiro, falso, abc, qualquer coisa Se dentro do de está única e exclusivamente TRUE E cuidado com o igual malta que isto é um erro muito comum. às vezes nós com a pressa, vamos assim. E assim como está o nosso if construído, não é igual uh, a estar assim. Okay? Isto não compara. Isto compara. Ou seja, para comparar, eu tenho que indicar aqui o duplo igual e no C é igual, ok? No, na, na programação, na, na linguagem C, igual. Muitas as vezes é um erro que, que se comete, e depois, quando nos aparecemos, Ei, o programa está aqui a dar erro, porquê? Não deixa compilar, não é? porque é que ele está aqui a Vamos Vamos ver o código e descobrimos que é um igual ficou para trás. Aliás, fizemos assim Estamos a ignorar o if, não é? De certa forma estamos a ignorar esta expressão E estamos a dizer que answer é a resposta É verdadeira Toma valor verdadeira mas se fizermos isto, estamos a dizer. Como uh, é óbvio, dentro do, do, do if. Estamos a tentar testar se, uh, se a resposta é verdadeira. Ok? Deu para perceber, malta. Se não deu para perceber. Mais tarde ou mais cedo vou conseguir entender, porque isto é, é facílimo, ok? E portanto. Sans é true Resposta Outra pergunta malta Vocês acham que eu consigo dar este true Como resposta para Para resposta? Ou seja Vocês acham que eu consigo pegar neste true não é? E dizer ok A Resposta é true uh, Resposta é diferente do true, ok? É o contrário E a resposta malta é consegue Ancer do não é? única que eu é true Portanto eu consigo chegar aqui fazendo um com o Point to Boolean Dance, ok. Vamos tentar a primeira resposta. Uh. Seja a resposta se for verdadeira ele vai me converter para booleano em primeiro lugar e este ponto de exclamação malta significa contrário do verdadeiro Está aqui a minha resposta dentro desta variável E a declaração o ponto de exclamação significa o contrário do verdadeiro ok Portanto um erro, ok. Resposta. Mas ele pede o número 2 ah, Falta aqui uma operação Número 1 É igual Número 2 É igual a Número 1 é um Menos 3 True Não é? Vou responder True e ele devolve-me falso. Reparem. Uh, isto faz match ok. Uh, Ans é true. Comparação da, da verdadeira. Resposta. Uh, Compete-me para avaliar na minha resposta. Do, uh, que eu dei anteriormente. Isto diz-me que okay, true e true são iguais. E a uh, resposta fica como true. O contrário do true. Que era falso ok portanto portanto só para indicar que isto é exatamente igual ou seja a primeira coisa que nós fizemos aqui que parecia mais difícil é igual ao que eu fiz aqui exatamente igual eu converti para bulear na minha resposta que foi true e depois pus o um ponto de exclamação atrás a dizer não não é verdadeiro é falso é falso ok e escrevi para testar não vou pôr este printf que está aqui dentro como pôs no C vou simplesmente LC France igual a false Fazer a mesma coisa para o falso. Se eu der a resposta falsa, o que é que acontece? Vou... Ir pelo primeiro método. Que é... Converto... Este falso. Também é igual aos valores que a variável resposta do, do tipo booleano pode admitir. Okay. Portanto converto Point to boolean E passo o meu parâmetro da string que é E escrevo Console right line acertou na resposta. Está. E olhem que, olhem que bonito, malta. Já está o exemplo 2 feito. Está bom. Dez é menor que sete. False a resposta ok exemplo 2 de variáveis de c e c sharp malta para não perder muito tempo eu já fiz este exemplo e portanto vou tentar fazer control z a tudo vou guardar isto como Ai, não posso guardar ok vou copiar este código todo para guardar ok para guardar mais tarde no outro fecheiro, e vou voltar atrás. Só um bocadinho para isso, já tenho aqui o código preparado, vou simplesmente voltar atrás em tudo. Só que agora fiz as neiras ah, valor converter para booleano uh, a resposta antes. e eu vou explicar o código que está aqui primeira coisa é a declaração de variáveis, temos Duas variáveis de tipo inteiro sendo que o número 1 um começa logo com 0. Com ok, depois temos o resultado que é de tipo double e que eu estou a ter infelizmente problemas a representar, a representar resultados em double ou float. Temos uma variável logo, que é de tipo booleana e temos uma string ans Eu chamo ans a uh, answer Ok. Ou resposta em português o número 1 passa a ser 15, é incrementado em 15 valores e peço para inserir o um número console. Rightline. Inserir o um número, inserir o um número, eu digo que o número 2 que o número 2 irá ter um valor que será convertido a partir da console. Ok. Seja aqui, aqui na, na, no console. no Ponto. Into 32 nesta expressãozinha aqui, há aqui uma tentativa de converter para inteiro da, da minha console. Ok? Uma tentativa de converter para inteiro. Se eu aqui, isto aqui vai, vai, ler, vai tentar ler, ok? Se eu aqui escrever um A, um B ou um C, por A, vai estourar. Nem que seja só um, só um caractere diferente, inteiro o programa estoura logo. Se eu estourar é acabou, ok? Dá erro. Se o programa tiver única exclusivamente inteiros, inteiros não pode ser float nem nada, nem, nem caracteres nem nada. Se tiver inteiros, ele aceita, ok? E diz que o número 2 que é o valor que está lá. Ou seja, isto é uma variável do tipo booleano, okay? assim como esta, aqui. Assim como esta. Tá? São tudo variável, o converte do boolean deve, deve retomar verdadeiro ou falso. Okay? Isto, são, são, isto é o uso de funções que nós vamos ver na aula 5. Okay? Vamos ver na aula 5 como declarar funções. E como usá-las no, no main ok bom e o resultado é o número 1 dividido pelo número 2 e devemos escrever console rightline result que é o resultado não result exato que é do, que é do tipo double e é o número inteiro está normalmente a perguntar result é o número inteiro e deve ler a resposta malta a resposta é ou é tu ou é falso. Estes dois traços verticais, estas duas barras verticais servem para indicar o ou num if. Só um pormenor, ok? No, na, na próxima aula das estruturas com necessidades eu vou já dar isto. E isto serve para indicar um i. Depois vamos ver isto mais tarde com, com mais calma. Se for verdadeiro, eu falso, uh, converto-me, simplesmente faz uma conversão para, para booleano e guarda esse, esse valor na variável, ok? E escreve a resposta guardada porque é que estou a fazer isto assim? Porque eu não sei, eu sei que o número 1 é 15, ora bem, mas 15 a dividir por 7 dá um número real a dividir por 8. Dá um número real. E se for 3? Será que dá um número real? Já não dá, ok. Quisa dividir por 3 é 5. Está bom mal. Bom. Número real é por exemplo, 2,5 ok? Ou 1 meio, que é 0,5. Foi por isso que eu deixei esta expressão aqui. Simplesmente diz-me, olha é falso ou é verdadeiro e guarda a resposta e acabou. Tá? O mesmo código em C E eu estou a ficar sem tempo malta -te. Isto vai ser já de arranjar a implementar isto tudo. O mesmo código em C Ok, cuidado. O Você não sabe o que é que é uma string. Cuidado, temos que ficar aqui. Printef. Não há cá compressões de nada, ok? Eu vou tentar fazer isto assim A ver se isto vai dar barraca ou se, se ele deixa fazer assim Resulta igual número 1 sobre número 2, ok? Interf. percentagem dia é o número inteiro barra n ok e aqui vou fazer de outra maneira vou dizer aqui ans, melhor vou adaptar este código todo aqui para baixo percentagem s, s ok ler o valor da do da cadeia carteres fazer comparação aqui eu não estou com não vou conseguir converter o que vai dar um bocadinho mais de trabalho não, não vou conseguir converter logo a primeira tentativa o valor da, da variável lógica ok do, do, do booleano e porquê? Poucas coisas aqui, ou true ou falso. Se for uma ou se for outra, tentamos converter. Mas não sei eu não consigo fazer isso, ok? Para já pelo menos não sei. Portanto. Se for true, eu vou esquecer isto. Uns é Resposta ok. Result true. Vou simplesmente copiar. E adaptar. E escrever aqui else. Falso. Falso. Tá mal, o exemplo está feito em C. Vou dar um minutinho para vocês verem o código bem, ficarem com o código na cabeça, memorizado, não é? E adaptarem ao é? exemplo. Fazerem, fazerem, fazerem, fazerem um exemplo em C. Tá bom? Ah, está aqui um erro. Printf. O que é que ele me quer dizer aqui? O console um Ah, está aqui erros. Cuidado, ele está aqui a queixar-se. A grande a francesa, e tem razão. Print F, print F siga F OK. Esse é número inteiro, Engraçado Está aqui a ocorrer um problema que eu não estou a conseguir descobrir, mas na, aula, na próxima aula eu já tentarei dar a solução. Portanto, rever a situação. Supostamente o resultado havia a partir vocês dar um número decimal. Okay. E eu aqui estou a perguntar se é do tipo inteiro. Depois tem que ver. Tem que ver respostas. Aqui. No, no IF, não é? Tem que testar isto, tem que testar, testar isto, mas na próxima mal irei tentar, tentar resolver isto com mais calma e já com, com soluções prontas e testadas. Exemplo 10, malta, fica para vocês testa, testarem. É um exemplo que inclui novamente um float, inclui uma cadeia de caracteres com o nome de aluno e uma série de inteiros e uma série de operações, incrementar números em mais 10 valores, em menos 35 valores, ok? Malta, fico sem o código, estou aqui era a dar tempo. Memorizem o código ok Eu não vou fazer esta implementação agora Portanto vou fazer esta implementação no início da próxima aula por causa dos floats, malta. Que também não sei, não estou a ter problemas em representar floats em c ok? E quero ver isto com muita calma, com muita certeza, tirar dúvidas, também, que eu também não estou muito a par do, da representação de floats. E na próxima aula dar uma, uma solução completa e. e, e exemplificativa, ok? Malta, fiquem bem. Até a uma próxima aula. Na próxima aula, vamos ver as estruturas condicionais de ICA. e Felse e Switch Case. Melhor, vamos ver isto melhor. Ok. E. Uh, fiquem bem. Até a uma próxima aula. Subscrevam. E um abraço.